Em 2012 eu entrei para o Facebook e instalei essa Bíblia aí, ó, Bíblia Online Essa Bíblia ela tem o poder de pesquisa altamente sofisticado Caso a pessoa esqueceu aonde está um versículo ou um texto ou um capítulo disso ou daquilo ou outro uma referência bíblica que a pessoa quer para poder é, estudar e para comprovar alguma coisa, essa Bíblia, Bíblia aqui é excelente para esse tipo de estudo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1, está escrito assim, olha, mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, alguns apostatarão da fé, Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Aí, em 2012, quando eu entrei para o Facebook, eu deparei né, com um grupo de pessoas que foram convertidas ao Evangelho, passaram pela igreja por muitos anos, tem uns que passaram aí 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, até mais do que isso. E essas pessoas se apostataram da fé e passaram a dizer: "A igreja somos nós, o templo sou eu, nova aliança, evangelho da graça, evangelho genuíno", né? Dezenas de, de coisas estranhas. Eles começaram a dizer que são e fora da igreja. Agora passaram a dizer o seguinte: que eles eram cego e agora estão enxergando. Agora, quem é cego e quem não enxerga, é quem continua na igreja. Aí, lembra esse versículo, que diz que alguns apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, as doutrinas que eles ensinam agora, são doutrina macabra, doutrina diabólica. Muitos deles estão publicando aí no Facebook, desenho, figurinha, é, Quanto mais o pastor né, cresce, né, o pastor vai lá e consegue construir um grande templo e coloca aí mil, dois mil, cinco mil, trinta mil ovelhas dentro do templo, esses pastores são todo tipo de coisa que não presta. Né? Ocorre que Mateus 16, 18 e 19...